O Programa Nacional de Banda Larga é uma das prioridades do governo federal. Seu principal objetivo é levar aos brasileiros internet de qualidade a preços acessíveis. A partir desta semana, a TV Minicom apresenta uma série de reportagens para ajudar você a entender melhor esta iniciativa. Agora, você vai saber como surgiu a ideia de criar o programa. A reportagem é de Renata Maia. Apesar do crescimento da banda larga no país, a internet está presente em apenas 27% das residências brasileiras. A maior parte da população tem que recorrer aos telecentros ou às lan houses para não ficar fora do mundo virtual. É o caso das estudantes Amanda e Sabrina, que moram em Itapuã, na periferia de Brasília. Elas usam a internet para fazer pesquisas escolares e também para conversar com os amigos nas redes sociais. Eu venho fazer trabalho de escola, é, que a professora pede. Eu não tenho computador em casa e eu venho para cá. Sem a House eu ia ficar sem comunicação nenhuma. Na minha casa não tem computador e aqui é o um jeito mais fácil para mim fazer as coisas. Assim como Sabrina e Amanda, cerca de 32 milhões de brasileiros acessam a rede mundial de computadores a partir de lan houses. A maioria por não poder pagar para ter o serviço em casa. Mas nem sempre é possível recorrer a um espaço coletivo de acesso à web. Em grande parte do país, a conexão simplesmente não chega. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou a falta de disponibilidade do serviço como uma das principais causas para que as pessoas não tenham internet em casa. E essa situação não acontece apenas em municípios pequenos, mas também em médios e grandes centros. Em 2009, o Ministério da Previdência Social abriu uma agência em Campina Grande, uma das maiores cidades da Paraíba. Mas o governo teve muita dificuldade para atender a população. Isso porque não havia no município infraestrutura de rede disponível para levar internet à agência. Foi para resolver situações como essa que o Governo Federal decidiu criar o Programa Nacional de Banda Larga. Tínhamos dificuldade simultaneamente de atender as distintas escolas no programa do Proinfo. Os nossos centros de saúde com a comunicação precária na visão de um sistema SUS, por exemplo. E o cidadão na ponta, quando queria fazer um mínimo de conexão com seus amigos através de redes sociais e não encontrava na internet qualidade, preço, ou muitas vezes nem existia internet naquela região daquela cidade. Na próxima reportagem, você vai entender como o governo vai levar a internet a todo o país e qual o papel da Telebras na execução do programa.